Olá, meu nome é Kaique Fontes, tenho 21 anos, sou bissexual e transnominário, é, faço parte do coletivo UBSIDES aqui em São Paulo e estudo psicologia, estou no quinto semestre. É, em relação ao que eu faço para enfrentar a diabetes, eu posso dizer que Junto com o coletivo e as atividades que a gente propõe se propõe a fazer dentro do coletivo aqui em São Paulo A gente tem as rodas de validação de experiências bissexuais Que diz respeito a um espaço de acolhimento para pessoas bissexuais Que a gente possa compartilhar as experiências e que elas não sejam invalidadas é, Relatar casos de bifobia e tudo isso com o acompanhamento de dois mediadores que são formados em psicologia. Então, nós temos essa roda de acolhimento. É, o coletivo é, constantemente produz conteúdo via internet, para que mais pessoas, cada vez mais pessoas e cada vez mais bissexuais, tenham acesso a, a certos tipos de informação, é, qual a nossa contribuição no movimento e todo esse tipo de articulação. É, nós temos um grupo com quase 5 mil pessoas no Facebook, onde a gente propõe diálogos, bate-papo, que as pessoas conheçam e se conversem para que as pessoas subsexuais tenham esse esse link e essa conexão, dado que dentro do movimento a gente se vê muito pouco representado. É, os enfrentamentos que eu posso apontar sobre LGBTfobia, que eu, enquanto pessoa não binária, e bissexual enfrento, dentre eles, além da transfobia é, e de inter, conexões com machismo, é, eu posso apontar, sem dúvida nenhuma, a bifobia, é, no que diz respeito à invalidação da minha identidade, tanto enquanto pessoa bissexual quanto enquanto pessoa nominária, é, e as duas tem um processo muito enraizado de apagamento dentro do dentro da comunidade trans dentro da comunidade bi lgbt no geral é, são duas intersecções da minha vivência onde eu tenho que estar tá sempre afirmando quem eu sou é, e por que eu sou então eu acho que é isso